Ponto turístico na Ásia não precisa ser sinônimo de multidão. Com um pouco de pesquisa, conversa com os locais e um certo espírito aventureiro, ainda é possível encontrar verdadeiros paraísos escondidos por aqui. Eles são raros, mas existem. Foi assim que chegamos ao templo Piatadar, um dos mais de 2 mil espalhados pela zona arqueológica de Bagano, no Mianmar. A gente deu uma palhinha dele no nosso último episódio, lembra? E por que ele, entre todos os outros, encantou a gente tanto? Bem, porque ele recebeu a gente assim. Absolutamente vazio e paisagem livre de qualquer viva alma. Mas tudo bem, vaquinha até que fica bem na foto. Pode até vir mais. Descobrimos esse templo através do nosso mapa. Ele não estava no nosso guia e nem em nenhuma outra lista, mas a gente resolveu arriscar mesmo assim. A estrada de terra fofa não é das mais fáceis de percorrer numa bicicletinha elétrica que nunca passou por uma revisão na vida. Mas é o preço que se paga para ter um templo budista do século 12, todinho seu, para explorar, fotografar, ou simplesmente observar em silêncio absoluto? Bem, quase absoluto.